Bem, os equipamentos são uma parte relativamente simples do processo. Consta de um reator onde é inserido o um monômero de eteno. Esse monômero é então submetido a uma pressão de 1500 atmosferas, é injetado um catalisador, como a gente vê na ilustração, e aquecido a 250 graus Celsius. na reação química. O catalisador referido é um peróxido. Nesse caso, vou ilustrar com o peróxido de benzoíla. É uma molécula né, que, radiada, ela forma dois radicais livres, conforme mostra a ilustração. Isso por ação do calor, ela se decompõe em dois radicais. Entretanto, para melhor visualizar aqui nesse vídeo, eu usarei o modelo de pontos, como a gente vê, o radical livre é esse ponto branco. Essa bolinha branca, então, é um radical livre que está querendo um elétron. E ele vai justamente é, buscar esse elétron no monômero de eteno. E qual a ligação é a mais susceptível à quebra neste caso? Seria a dupla ligação. Essa ligação dupla se quebra, formando então a ligação com o radical livre. A quebra dessa dupla, observem que formou um outro radical livre lá na ponta do monômero de eteno. Esse outro radical livre, ele tende a procurar outro monômero e forçar a quebra, se ligando, então, agora, dois monômeros. Como a gente sabe, o polietileno é a união de vários meros, chamados polietileno, vários meros de eteno. E assim cresce a cadeia do polietileno, podendo atingir a casa de milhares de dezenas de massa molar. É isso. Obrigado.